Não se assustem se alguém então pediu o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Pois é, se já não bastasse os filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro falarem em volta de AI-5, agora foi a vez do super-ministro da Economia, Paulo Guedes, voltar a falar sobre isso também. Tá de sacanagem, né? É, parece que mais do que a oposição com o bandido do Lula querendo colocar o povo nas ruas É o próprio governo Bolsonaro quem mais deseja ver manifestações contra ele espalhadas pelo país E quanto mais violentas forem essas manifestações, melhor pra eles O que? Não tá entendendo? Então eu explico Incitando o povo a ir nas ruas, no mesmo estilo do que está acontecendo atualmente no Chile ou na Bolívia, por exemplo Eles teriam a desculpa perfeita para acionar o exército e justificar todo tipo de abuso do governo Não apenas contra o próprio povo, mas também contra as demais instituições que, aliás, foi exatamente o que aconteceu em dezembro de 1968 com o ato institucional número 5, ou AI-5, que caçou os mandatos de parlamentares contrários aos militares e institucionalizou a tortura e a censura para esconder todas as falcatruas que eles faziam na ditadura. Ai meu, você burro, isso foi só um descuido do ministro Paulo Guedes, ninguém tá querendo voltar com AI-5 não, seu burro. Calma filha da puta, pois com tanta gente assim da alta cúpula desse governo falando sobre volta de AI-5, será que isso seria só um descuido mesmo? Ou estão tentando normalizar o autoritarismo aos poucos até ele se tornar aceitável? Aliás, um governo presidido por um ex capitão do exército acusado de planejar colocar bombas em quartéis e que dizia que queria fechar o congresso, não poderíamos esperar nada muito diferente disso né? É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Você acredita na democracia? Quem acredita na democracia espera ver se ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o um recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, você, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que irresponsabilidade é essa? Não se assustem se alguém, então, pediu as cinco. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente?